Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, aqui no canal do Marco, e hoje nós vamos falar sobre uma dica mágica que vai transformar sua gameplay, cara. Ela foi uma dica dada pelo nosso amigo Eduardo, vou deixar aqui a foto dele. Então, cara, essa dica que ele deu, se você levar ela pra qualquer área da sua vida, você vai ver uma melhora significativa nos seus resultados. Sem muita enrolação, estamos aqui no nosso vídeo Como Aprender a Jogar DR por conta própria, dica para iniciante, beleza? Essa é uma playlist que a gente está fazendo de dicas curtas que eu tento passar um pouco da visão sobre esse jogo e sobre a vida, basicamente. E esse aqui é o nosso camarada Eduardo e o comentário dele é muito relevante, vamos logo aqui sem enrolação. Um dos problemas dos novos jogadores de DR é que o pessoal quer ficar forte do dia para noite. Não percebem que é um jogo de estratégia, sobrevivência e leva meses para ficar forte. Ok, vamos pegar essa, essa dica aqui, deixar na tela enquanto a gente dá uma conversada. Como o Eduardo disse, é um jogo de estratégia, sobrevivência e é demorado, cara. Você não vai ficar forte do dia para noite. Você tem que desenvolver alguns aprendizados, você tem que desenvolver algumas habilidades, você tem que fazer uma série de tarefas que vai te dá itens necessários para você alcançar novos níveis, para você estar sempre conseguindo melhorar e crescer. Não é do dia para noite, não é com instalar de dedos. Não existe uma dica mágica que vai fazer você vencer na vida. É tudo basicamente esforço, trabalho e não tem um caminho fácil, cara. É só um caminho difícil e longo que você segue todo dia diariamente, ou pelo menos quando der. Se você persistir e você usar a sua racionalidade, uma hora você chega lá. Ou pelo menos você vai avançar. Mas é isso. A dica desse vídeo era essa, cara. Tenha paciência, persista e uma hora dá certo. E se não der muito certo, pelo menos você sabe que você tentou. Avisos rápidos. Estamos tendo live de DR segunda e sexta-feira. Hoje é segunda, hoje tem. Das 7 às 9 da noite na Twitch. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, fui, um abraço até mais. Próximo vídeo, tamo aí com o nosso desafio de sobrevivência.